Olá, nesse tutorial eu vou mostrar como criar uma conta e instalar o Loom no seu Google Chrome. Acesse loom.com. Se você precisar de uma ajuda com o inglês, é só clicar com o botão direito e escolher essa opção Traduzir para o Português. Depois é só clicar aqui nesse botão Obtenha o Loom Gratuitamente. E aqui você vai escolher a opção de cadastre-se com o Google. Nessa janela você vai escolher a sua conta institucional e se você ainda não tiver adicionado ao Google Chrome, ele vai ter uma opção para você adicionar no seu Google Chrome. E ele vai ficar disponível aqui como um ícone, esse ícone que parece uma florzinha, aqui na sua barra de navegação. Aqui nós temos as pastas, temos os vídeos, é possível criar pastas públicas e é possível criar pastas privadas. E absolutamente tudo que você cria dentro do Loom, você tem é, opções de privacidade específicas. Para criar um novo vídeo eu posso utilizar esse botão aqui de novo vídeo ou em qualquer aba que eu estiver trabalhando e quiser fazer a gravação eu posso clicar no ícone aqui do Loom e iniciar uma gravação. Se eu clicar aqui em novo vídeo, já vai abrir essa janela onde eu vou escolher as formas que eu quero gravar. Eu posso gravar a tela do computador com a minha câmera e aqui eu posso escolher que câmera vou utilizar para essa gravação. Eu posso gravar apenas a minha tela, eu posso gravar apenas a minha câmera. Nas opções que envolvem gravação de tela, eu posso escolher gravar toda a, todo o meu desktop, ou seja, se eu alternar entre navegadores e aplicativos do meu computador, vai aparecer tudo ou eu posso escolher gravar apenas a aba que eu estou acessando nesse momento. E mesmo se eu escolher Full Desktop, quando eu clicar aqui em Start Recording, ele vai é, me dar as opções do que eu quero apresentar. Eu posso escolher uma guia específica do Chrome, eu posso escolher uma janela de algum aplicativo, de algum programa que esteja aberto, ou a tela inteira vai gravar absolutamente tudo o que tiver disponível aqui na tela. Eu vou colocar aqui a opção de uma guia do Chrome, e quando inicia a gravação, aparece esse retângulo azul, que fica indicando que a gravação está acontecendo. Aqui eu posso alternar também, quando a minha imagem aparece, eu posso posicionar ela no lugar da tela, que ficar melhor durante a minha apresentação. Posso aumentar também aqui para ela ficar full aqui no, no centro. E aí o fundo vai ficar mais esmaecido. Essa opção é muito bacana quando a gente usa junto com o Google Slides para gravar videoaulas, para gravar tutoriais, para gravar vídeos de orientação os estudantes. Terminando a gravação, basta eu voltar aqui e clicar novamente no ícone do Loom. Assim que eu clico no ícone, ele já abre o link do vídeo, tá? Eu posso pegar esse link aqui compartilhar no WhatsApp, compartilhar no Class, compartilhar no e-mail, no Moodle, em qualquer ambiente virtual de aprendizagem que eu estiver utilizando, eu posso compartilhar. Eu também tenho a opção de baixar esse vídeo, é super rápido também para fazer o download, ele faz o download MP4 eu posso colocar no YouTube, posso fazer edições em uma ferramenta de edição, posso trocar aqui também o título desse vídeo, posso colocar ali numa pasta, se eu quiser colocar uma senha de acesso, eu posso colocar uma senha, se eu quiser colocar também o e-mail dos meus alunos, para que somente eles tenham acesso ao vídeo, eu posso colocar. Se eu marcar essa opção aqui, o vídeo também vai aparecer nos mecanismos de pesquisa. Aqui eu tenho a opção de fazer pequenos cortes, posso colocar uma miniatura personalizada do vídeo, posso colocar uma chamada para ação, que é um botão dentro do vídeo, que vai indicar alguma ação, ou seja, posso colocar um botão aqui que vai mandar os alunos para algum link que eu queira que eles acessem depois de assistir o vídeo. E as configurações básicas aqui de comentários, notificação de comentários... É, emoji reactions, né, que são esses emojis aqui de reações para o vídeo. Opção se a pessoa que está assistindo vai poder baixar, mostrar as análises ao visualizador. Então todas essas configurações aqui você pode personalizar para o seu vídeo. E o que eu acho muito legal são essas velocidades, né, eu posso assistir esse vídeo em até duas vezes mais rápido. Então, se você não conhecia o Loom, é uma ferramenta excelente, muito versátil, muito fácil de trabalhar, integrada ao Google Chrome, e dá para criar vídeo-aulas, vídeos de tutoriais e orientações de atividades com muita qualidade e de forma muito rápida e muito simples, que não precisa de edição.